A cultura do sorgo tem apresentado um aumento representativo nos últimos anos e isto porque é uma boa opção para a produção de grãos e forragem em situações de baixa fertilidade dos solos. Para discutir as estratégias de manejo para alta produtividade, que produtores e pesquisadores se reúnem no primeiro encontro nacional da cultura do sorgo em Uberlândia. O sorgo é o quinto cereal mais importante do mundo. E hoje no Brasil, a sua área dedicada é de cerca de 900 mil hectares. A sua demanda vem crescendo cada dia mais no país e também no mundo. O sorgo hoje é uma cultura é, bem específica para safrinha. Então, o sorgo tem algumas vantagens em relação a outros cereais para ser plantado na safrinha, porque é uma época que a gente sabe que começa com uma, uma, digamos, uma quantidade de chuva ainda boa e vai reduzindo a chuva quando vai chegando para o inverno. Então, sorgo tem uma grande característica pela sua tolerância à seca. Então, é uma cultura muito recomendada para a época de safrinha. Só que, quanto mais tardio vai ser no plantio, menor vai sendo a sua produtividade. Então, o ideal é o seguinte, a partir do dia 20 de fevereiro, já equivale, digamos, o rendimento, a lucratividade do sorgo em relação ao milho, que é uma outra cultura muito plantada na safrinha. Passou já de março, o sorgo já é muito melhor do que o milho. Ele já a seu rendimento e a sua segurança de, de você ter a garantia de que vai ter uma produtividade que te dá lucro é muito maior com o sorgo. A programação do encontro também incluiu um momento para a troca de experiências com produtores rurais e especialistas que vêm se destacando por sua atuação na cultura. O milho na abertura de plantio ele vai ter produtividade superior ao, aos, nos padrões entre 120 e 140 sacas na safrinha, em, ou segunda safra. O sorgo na segunda safra, normalmente ele vai girar na média de 80 sacos por hectare. É, só que ele persiste, essa produção, por mais tempo. Você pode prolongar o plantio dele. E o milho, a partir de um determinado ponto, que vai variar de caso a caso, de produtor a produtor ele cai muito a produtividade, ele perde muito rápido o seu poten o potencial produtivo. Então, o 140 vira 120, tá? só que o custo para essa lavoura não reduz, ele se mantém. Enquanto que o sorgo ele não perde esse potencial. Então, como o custo do milho é, é superior ao custo do sorgo, o que acontece? Você reduzindo a produtividade, ele se torna é, economicamente inviável. Por isso, o sorgo acaba se tornando uma, é, uma cultura economicamente viável e com melhores chances para o plantio de final de fevereiro e março. O cultivo de sorgo tem seu espaço já no país, principalmente pela sua tolerância ao clima. ruim. nos explica um pouquinho mais sobre a cultura do sorgo, a sua representatividade. É, o sorgo é, é uma cultura que tolera um pouco mais o clima seco. Tá? É, é bem adaptado ao centro-oeste brasileiro, às condições do centro-oeste. E é uma opção muito boa para a safrinha, para a segunda safra, após o cultivo da soja. Então, geralmente, o, o, o produtor planta milho, hoje o milho tem um grande espaço. E o sorgo tem esse espaço também na segunda safra, após o cultivo de milho. Ele tem se tornado uma opção também para a integração lavoura-pecuária. Como tem sido essa importância nessa questão? É, ele tem uma importância nessa questão, na, principalmente na região sul, com a questão do sorgo pastejo, que é utilizado na pecuária é, leiteira, principalmente na, na região sul. Os pequenos produtores é, utilizam quando não tem repasto disponível após a época fria. Daí o sorgo entra como primeira opção. Esse é o sorgo pastejo, é uma das opções. Rui, falando sobre o evento, que é o primeiro encontro nacional da cultura do sorgo, Uh, a DAO foi uma das patrocinadoras e apostou nesse evento. Vamos ter discussões de diversos, da importância da cultura. Como é que vocês enxergaram essa aposta neste evento? Uh, esse é um evento que a gente vem conversando há muito tempo com os principais pesquisadores da, do, do sorgo no Brasil. Isso, Quando surgiu a ideia, eu falei assim: não, eu sou a, a DAO, é, quer ser um dos patrocinadores para fomentar o cultivo de sorgo no Brasil. Então, o intuito hoje desse evento é, junto com o pessoal da Embrapa, o pessoal da Epamig, de outras instituições públicas e também de outras companhias privadas, estarem discutindo os, os desafios da cultura, as oportunidades que a gente tem com o sorgo, bem como a utilização de, do sorgo na alimentação de aves e suínos, e além de a gente ter trazido alguns produtores e consultores é, agrônomos para darem o depoimento e mostrar como eles utilizam o sorgo dentro das propriedades e no dia a dia. Aproveitando, quais são os maiores desafios da cultura no momento? É, os maiores desafios hoje a gente é, o manejo de herbicidas de plantas daninhas é um grande desafio e inserir o sorgo no sistema produtivo é, de uma maneira adequada, ou seja, na época correta de plantio. Hoje a gente precisa trabalhar um pouco aí junto com os produtores, como inserir o sorgo na época de plantio adequada que ele tem sido plantado um pouco fora da janela que a gente entende como ideal. O Portal AgroLink está em Uberlândia, em Minas Gerais, acompanhando o primeiro encontro nacional da cultura do sorgo. Aline Merladete para o Portal AgroLink.